Olá, eu sou a Maria do Blog Maria e eu vou começar uma nova série aqui no canal uma série sobre selfies e existem muitas, muitas selfies e vários tipos de selfies que vocês podem fazer não é só aquela selfie normal não, existem imensas, imensas possibilidades e hoje vamos vos dar 10 ideias para fotos selfies por isso, se vocês estiverem interessados é só continuar a assistir e espero que gostem! Para esta nossa primeira foto nós vamos utilizar o sofá, com tripé, é uma escolha um bocado estranha, mas funciona. Só precisam de colocar o vosso telemóvel num canto do sofá. Vai parecer que alguém está a tirar a vossa foto, quando na verdade é apenas o sofá e eu acho que fica super fixe. Para esta segunda foto nós vamos utilizar a nossa viagem no metro, no comboio, para tirar fotos, podemos utilizar o reflexo dos vídeos para tirar fotos se estivermos sentadas pode ser uma dessas fotos, mas também podemos tirar de pé e tiramos ao reflexo das portas. Esta terceira foto é uma das minhas preferidas, vocês se me seguem no Instagram sabem que eu tiro fotos dos meus outfits sempre neste espelho e este espelho fica mesmo muito bem, está a beira de uma janela, por isso eu recebo luz natural e é uma das minhas fotos preferidas este tipo de foto é uma foto mais simples vocês só precisam de uma janela à frente de vocês para apanharem com muita luz natural é quase como uma softbox gigante e esta foto é muito básica mas fica sempre muito bem e mesmo que vocês tenham o quarto todo arrumado não faz mal depois na edição conseguem escurecer o fundo vocês sabiam que a vossa casa de banho tem das melhores luzes para tirar selfies? vocês podem tirar fotos ao espelho com a câmara traseira mas também podem tirar com a câmera frontal e a luz da casa de banho que embate na vossa cara é mesmo perfeita para selfies, pode ser um sítio estranho para tirar fotos mas fica sempre muito bem o carro é um sítio perfeito para tirar fotos porque se o sol estiver à nossa frente ficamos com uma pele super bonita e se o sol estiver atrás de nós cria uns raios de luz e uns light flares perfeitos por isso o carro é um sítio muito bom para tirar fotos, se vocês tiverem a fazer uma viagem grande, já sabem que vocês podem tirar fotos e entreterem-se com isso. Se vocês estiverem de pijama, em casa, sem maquilhagem, a descansar com o vosso computador, também é uma boa forma de vocês tirarem fotos. Só precisam de colocar o vosso telemóvel perto de vocês, numa mesa, por exemplo, à beira do vosso sofá e tiram essas fotos. Não é preciso ter maquilhagem, estar com o cabelo arranjado, estar com uma roupa bonita para ter uma boa foto e eu gosto imenso de tirar fotos assim em ambientes descontraídos e acho que ficam sempre muito bem. Para esta foto vocês podem tirar também fotos ao espelho, mas a aparecer também um bocadinho de vocês a olhar para o espelho e acho que ter vocês em duas partes da foto fica mesmo muito bem e é uma ideia super fixe para uma selfie. Agora, para este exemplo, vocês também podem tirar fotos com uma janela à vossa frente para ter uma luz perfeita, mas se vocês não quiserem mostrar o vosso quarto, vocês podem colocar a cortina por trás e ficam com um fundo super interessante branco. Por isso é uma boa forma, se vocês tiverem fitos brancos e quiserem manter esse fito branco, é só colocar a vossa cortina por trás e já está. Para esta última foto, não se esqueçam que vocês podem usar imensas fontes de luz para criar imensas fotos diferentes e eu vou deixar agora no fim do vídeo, para um vídeo para vocês clicarem lá e relembrarem essas dicas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu tenho muitas mais ideias para vocês sobre o tema selfies, por isso se vocês quiserem mais não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever e ativar a campainha para receber notificações sempre que eu publicar, porque agora são todos os dias, por isso se vocês quiserem ser os primeiros a cá chegar, já sabem como.